O que você diria para algumas colegas, né, que de repente estão assistindo a gente que se julgam não que é idade. Velhas, né? Já passei da idade. É a idade que nossa que é espiritual, Eu acho assim, a gente tem que viver, não pensar na idade. A gente sempre vai ser jovem dentro da gente quando a gente quer, entendeu? E sempre vai ser útil. E isso daí nos embeleza, Linda. que dá vontade. Se arrumar, dar vontade. Olha, voltei à academia. Olha, seis horas hoje eu levantei, já fui à academia, eu tô, vou, vou, voltei agora. Então, em todos os aspectos, mudou. E eu acordava e eu, tarde, eu ficava em casa, eu comia. Eu já perdi três quilos depois que eu fiz esse curso. prazer. Eita, seja bem, vindo bom. Maria prazer. de Lourdes, Pires de Moraes, pessoal, sou de Votorantim, aqui de, de Sorocaba. Estamos sempre <risos> mais para Sorocaba que Votorantim, é. né? Eu Sim, moro na rodovia João Leme dos Santos, na... no condomínio Vila Flora, muito grande. Então eu tô divulgando aqui dentro, sabe? São 17 é. condomínios e eu espero que fazer bom. muito sucesso aqui. Não só eu, eu digo, não é meu sucesso, mas ver as pessoas bem. Vai, viu? Na minha idade, agora eu resolvi trabalhar, depois que de certinha. aposentada, e está indo muito bem. Graças a Deus. Muito feliz por essa nova etapa. Que legal. Que bom. É Fico o, feliz o primeiro, Maria, né, o como MDF? Se Não consegui. Fazer. Eu só Turma é, de Janeiro. Ótimo. Você é da Turma recente, de Recente. Ainda tô... estou. deste ano, ainda né? Mastigando ainda. Uhum. <risos> Digerindo. Né? É assim. Sim. Maria, você tem, você tem dois minutinhos, um minutinho e meio para você colocar tá. a sua pergunta. É, eu ontem tenho eu fiz uma que é, teve achado. ABC, né? E ela foi muito bem aí hoje de manhã ela já mandou mensagem que dormiu bem né? ela tava sentindo deprimida era mais o emocional dela entendeu uhum. então os pontos tal tá? mas falei bom aí nessa parte eu não sou muito bem aí eu tenho uma terapeuta que faz essa parte de emocional aí eu indiquei para ela até eu tá mais firme entendeu se ela vai, não vai mas na semana que vem ela quer a ultramassagem, vai fechar o um pacote. Sim. É. Esse ah, será o meu primeiro pacote, viu? É assim que é. começa, né? Daí fiz ah, com a outra, ela tava muito também. agitada, porque eu trabalho, é, ela é sim. esteticista, e, e tem uma clínica lá que ela trabalha, né? Um salão. E ela estava muito agitada, agitada, diz que não dorme de noite, sabe? Está tendo insônia. É, e ela. Como diz, muitos comem de ansiedade, e ela não se alimenta. É uma vez por dia e sente mal. Aí eu comecei, daí uhum. fiquei, peguei os pontos, ela estava com um ponto muito dolorido, na parte do intestino. Aí eu sentei, ela falou, lá ah, e vou muito mal para o banheiro. Uhum. Você vê? Depois, então, terminado, ela começou a sentir enjoo. Uhum. Entendeu? Aí fiz que ela baixasse, respirasse, uhum. entendeu? Não sei se ela, porque ela levantou muito rápido, ela é muito... Sabe? Agora eu preciso fazer, né, o... Esse dó. Do... É, acho que eu tenho que trabalhar isso, né? Fazer... Cinco elementos? Isso. Então, daí e cinco eu colega muito, muito leiga nisso. avançado das dores emocionais. Melhor nas massagens, mas na hora de fazer isso eu que estudar mais. É um processo. Mas não deu para mim fazer. Agora começando a ganhar, daí eu faço o MAD. Porque eu fiz no cartão, hum. o limite era pouco, mesmo que o senhor deu aquele Sim. boleto, vi que eu não estava em situação financeira ainda para fazer. Tem que trabalhar um pouco mais. Hum. Normal. A, a sua história, Maria, ela se repete com muitas alunas. E depois elas entram, faz o MDF, começam a trabalhar, começam a ganhar dinheiro. Tá e aí, quando a gente abre uma nova é, turma, elas vêm, a falta elas vêm loucas querendo pegar. E, e, é, e o mais interessante, são duas coisas mega interessantes que acontecem. Que o aluno, ele sente a necessidade do Marte Sente, é... é é, é, é notória a necessidade e, ó, e outra coisa que é o mais legal De tudo isso Sabe o que que é? É que, é que o aluno Ele paga o curso com dinheiro Que conseguiu com o MDF é uhum. Porque aí Acontece um fenômeno muito interessante Em vocês que estão fazendo o curso Vocês se sentem valorizados Eu estou comprando algo Exato. Com o dinheiro Que eu já conquistei em função disso. Você não está pegando dinheiro da aposentadoria ou de uma outra ou de uma reserva para fazer. Não, você está pegando dinheiro do próprio serviço no e pagando para se aprimorar. Tá. Isso é fantástico, fantástico. Eu agradeço muito, não, tá? E o pessoal e muito sucesso, que acho que uma área que Obrigado. me cumprimentou muito. Eu entrei porque eu estava assim dolorida, uhum. sabe, aqui em casa, aposentada, e essa pandemia que, né, que veio, e de agora eu vejo que eu ainda tenho utilidade nessa idade, eu tô com 69 uhum. anos, entendeu? Então, é, e isso me é ajudou muito, muito, eu venho muito feliz é para casa, estou atendendo as casas, né? Deixa eu te perguntar uma coisinha. Você falou a sua idade, né? 69 anos. Ah, obrigada. É, sem falso demagogia, não parece, tá? Não ah. parece. Parabéns. O que você diria para algumas colegas, né? Que de repente estão assistindo a gente, que se julgam não tem velhas, idade. né? Já passei... É a idade nossa é espiritual. Elas? Eu acho assim, a gente tem que viver, não pensar na idade. A gente sempre vai ser jovem dentro da gente quando a gente quer. Entendeu? E sempre vai ser útil, e isso daí nos embeleza Lindo. dá vontade de ah. se arrumar ah. dá vontade, olha, voltei à academia, hum. olha, seis horas hum. hoje eu levantei, já fui à academia eu tô... voltei agora então em todos os aspectos mudou e eu acordava tarde eu ficava em casa, eu comia eu já perdi três quilos depois que eu fiz esse curso e as roupas estão toda largas, eu vou. Que Como não está dando para renovar, eu, eu já estou apertando, entendendo. já estou ajustando. Já tô estou dando um jeito nas roupas. E eu não me pintava mais, <risos> eu não me arruma... eu tô Estou sem pintura agora, porque eu fui para a academia tô estou chegando ainda. Mas eu me arrumo para atender as meninas. Eu vou toda pomposa. Ah, que bacana. E me fala. E fala uma coisa, eu faço você tá assim. Dando cortesia, você é, tá eu cobro a gasolina na primeira, 25, eu estou saindo. Se for aqui, eu faço a cortesia primeira e já fecho o pacote. Entendeu? Mas por enquanto ela dá, ah, dá um tempo que eu estou vendendo, mas pode me chamar, uhum. eu cobro pelo 50% do valor. Entendeu? Para mim fechar as meninas, para mim não perder. Uhum. Entendeu? As primeiras foi tudo cortesias Agora é. eu já comecei então, Ó, Agora é. eu já comecei Daqui para frente Ó. acabou cortesias Agora já. eu já estou começando Então você Entendeu? já está atendendo o eu remunerado Eu peguei dois pacotes esse mês Dois pacotes já são 700 ah. reais Ah, ah. Não você Esse é o primeiro um mês que eu estou faturando Você já faturou? É, é. Comecei agora esses dois Ah, o primeiro Esse mês assim. Legal Agora, tá ou 25, 25, 20 não contei Meu Porque planeta. saio do condomínio e cobra gasolina Eu fui atender uma, uma cliente Agora ela está esperando para... Ah, esses dias ela já me chama Porque ela falou que não tem cartão, não tem PIX, Ela ia receber da metade E depois ela dava a da metade você podia fazer assim. Ela problema nos uhum. rins, ela tava, não estava conseguindo urinar. Falei, olha, eu vou fazer. Mas você tem que ir o médico, né? Quando eu terminei tudo que ela sentou, uhum. falei, não, põe o um pé no chão, calma primeiro, né? Depois você vai aproveitando, quero ir no banheiro fazer xixi. Uhum. E não tá. Tô... fazendo <risos> Essa agora <risos> vai deixar o pacote. Pá! Eu peguei no fogo tá do certo dela. Cara, resultado. É assim, nós vamos ir Maria, vamos com você. Ânimo, meninadas aí. Saber que Ânimo. Ânimo. Saber que você não é só ajudada. meninada, tem meninos, né? Ânimo. Tá <risos> Ânimo. Vai em frente, aí idade de no ponto. tem uns meninos também. Obrigado. Obrigada. Sucesso para você, Deus Maria, abençoe. E não é nada por acaso Deus. te encontrar, viu? No Minha Vida. Tchau, tchau. Quero conhecer pessoalmente e dar um abraço. Bom, fico muito feliz. Isso. Tão pertinho, né? Isso, pertinho, né? Isso. É. Isso. vem cá Você mora aqui em Votor. pertinho, eu, vou tá. pertinho. Tá. eu tô. Tchau. Que bom, fico muito feliz. Tchau, tchau.